Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco e como vocês já devem saber, estamos fazendo a cobertura do evento de natal do DR. Mano, as batalhas no parque foram maravilhosas, foram muito foda! Eu tava na expectativa do terceiro boss do DR ser aquele boss assim, sabia que ia dar uma emoção só que fomos decepcionados Continua nesse vídeo até o final e você vai ver o que aconteceu mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que joga DR ou que você sabe que ela gosta de jogos de RPG. Então, bora lá. Pessoal, vamos enfrentar agora, eu acredito que o terceiro boss do evento de Natal. Tamo com a perna quebrada aqui, mas não, eu acho que não vai ser um impedimento, tá? Bora logo sem enrolação. Acabou os efeitos das nossas receitas, mano, justo na hora. Péus Nickel, entendo que você trabalhou de graça e foi privado dos frutos do seu trabalho. Propomos uma distribuição equitativa de... foi interrompido. Assim que se responde o comunista, cara. Assim que se responde o militante. Quando o militante for falar uma merda, você fala, seu vagabundo idiota. E manda ele se fuder. Que distribuição o quê? Meu povo precisa de mais presentes. Todos os presentes. Toda a energia deles. Vamos reduzir o Natal a cinzas para ganhar mais poder. Ah, também aí já é demais. Ó oh, um boneco de neve. Nossa, Pelsnikel, eles trouxeram tanta coisa. Dá até para testar nossa super arma. E quem é este? O São Noel ergue a mão e dá um passo em direção a Pelsnikel. Espere aí, não foi isso que combinamos. Vamos, vamos discutir com... Ouvi-se um estalo alto e algo atinge o ursão noel na cabeça que cai no chão. Mataram. Mataram o ursão, cara? Ah, você de novo? Ei, gangue, acabe com esses fracos e queimem e devorem metade dos presentes. O resto vocês jogam no abrigo. Voltarei para verificar. Pé eu coloca o escranho boneco de neve em sua motocicleta, sobe e pisa no acelerador. A gangue corre em minha direção. Então, o Papai Noel aí do Mad Max, muito loucão... Viajando aí, tomando doses e doses de ácido e uísque. Saiu na sua motocicleta e fugiu. E deixou mais uma vez os capangas para lidarem com a gente, cara. Mas a gente não vai ser tão fácil assim de se derrotar não, velho. Bora lá pegar o ovinho de novo. E aí? Homem de Gelo. 3 mil de HP. Bonecos de Neve e Fracotes. Eu consigo dar um tiro de minigun, que não vai matar ele. É, o negócio aqui não tá legal. Mas bora logo focar nele aqui, né? É o cara mais forte que tem. Os outros são relativamente fracos. E eles se stunam, né? A gente já notou antes. Olha só. Tiramos um de combate. Muito provavelmente a gente vai receber três ataques. Morreu? Boa. Mano, não é possível que esse cara era o chefe. Vai, vai aparecer alguma super arma aqui, velho. Ele falou da super arma, né? Bora ver o que vai rolar. Boa. Ah não, cara. Morre logo. Que isso? Tomara que o corvo consiga matar. Bora lá, mata o corvo, matou. Boa. Bora lá, dá um contra-ataque, matou mais um. Não tava perto o suficiente pra usar a pistola. E agora a gente mata. Vou matar com a coruja esse cara. Não morreu, cara? Ah, meu Deus. Eu vou encostar nesse aqui. E vou atirar nele com a pistola. Aquele boneco eu mato com o povo. Vai ser mais lucro isso. Bora lá. Detona, meu filho. Morreu. Tomou uma porrada. Mano, a gente vai pro boss realmente com metade da armadura, cara. Ué, finalizou? Enquanto vocês brigavam, uns bandidos levaram todos os presentes. Eu não pude fazer nada. O que eles disseram sobre a arma? Mano, como que não pode fazer nada, cara? Tu é um mercenário noel. Ursão, você está bem? Você ouviu alguma coisa? Se eles colocarem as mãos na super-arma também, acabou-se o Natal e a gente também. Eles queriam experimentar. Sim, escraguei tudo. Desculpe, camaradas. A notícia sobre a arma é realmente assustadora. Temos que descobrir do que eles estavam falando. Precisamos de um espião. Quem? Ah não, aquele idiota que se acha? Não. Não conseguimos nos virar sem ele? De quem vocês estão falando? Não conseguimos nem salvar os presentes. Não, sem ele, não dá pra ser. Não pergunte, camarada. É mais fácil vê-lo. Você precisa decorar a árvore novamente para invocar outro visitante. Mano, não teve boss? Não teve boss, foi a batalha mais fácil que teve nessa porcaria desse evento. Ganhamos aqui a garrafinha e não teve boss. Como assim? Bora ver, cara, a garrafa. Olha só, a garrafa tá aqui com o pandeiro. Esta garrafa nunca fica sem água, graças à magia da neve. Mas hoje em dia a precipitação é radioativa, então beba com cuidado. Bobagem, cara. Então agora o próximo passo é a gente conseguir a luva cibernética. E a gente vai precisar de 100 enfeites de Natal. 100 fucking enfeites de Natal. Porra, cara, como assim? Como assim? O terceiro boss não foi mais legal do que as batalhas no parque. Quando a gente tá numa história, a gente espera que o começo apresente ela, né? O enredo seja aquela coisa legal, que vai apresentando coisas. E o final seja aquela coisa impactante. Mas o impactante foi o, o meio. Que doideira. Bom, então agora o próximo passo na nossa aventura é enfeitar a árvore de Natal pra poder matar o quarto boss. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like aí no vídeo e se inscreva se você não é inscrito. E até mais, valeu!